Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer. Pois tem pessoas que acham que malhar será fazer muito malhar, sem camisa vai emagrecer. Olha, se a pessoa malhar sem camisa, ela vai perder água, vai sentir mais sede, mas ela não vai emagrecer. Para emagrecer ela tem que fazer dieta ou alguma outra forma de emagrecer sem dieta, tá bem? Porque também existe forma de emagrecer sem fazer dieta. A característica do Saiba. O problema é que as formas de emagrecer sem fazer dieta estão mais estão mais tipo assim quase que no esquecimento, Por quê? porque muitas vezes o culpado de aumentar os quilos do nosso corpo é a alimentação. Não adianta perder 500 gramas e ganhar 2 quilos por causa do alimento.